Pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do Mulondo Gotas, né? Tô com meu pote aqui do Molon do Gotas, esse aqui é meu quinto frasco, tá? Tô no quinto mês de tratamento, então nesse vídeo eu vou passar toda a minha experiência com o Molon do Gotas, tá bom? Esse produto, esse produto tá ganhando destaque aí nas redes sociais, né? Tem muita gente falando, tem influenciadores famosos aí falando, né, do produto. Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá, pessoal? Assim como tem pessoas falando bem, tem muitos homens aí também reclamando que não tiveram resultados, tá bom? Então eu vou falar sobre isso, tá? Se ele vai funcionar pra todo mundo ou não, tá bom? Até o final do vídeo eu vou dar um alerta de uma fraude que tá acontecendo na internet, vou vendo o nome do Mulão do Gotas, tá, então vai ser um vídeo completo, tá, vou passar toda a minha experiência, então fica até o final, tá bom, que eu vou passar detalhes importantes, aí é, deixa eu me apresentar, prazer, meu nome é Diego, desculpa se eu estiver um pouco envergonhado, tá bom, eu pensei muito antes de vir aqui ligar a câmera, né, porque é um assunto constrangedor para nós homens, tá bom, mas eu vi que muitos homens estavam precisando de um depoimento real, tá, pessoal, então eu resolvi falar aí do meu depoimento, né, do produto, então, se alguém chegou de paraquedas não conhece o produto, o Molon Gotas, ele não é remédio, tá bom? Você não precisa ter receita médica pra estar adquirindo. Ele é um produto natural, ele é um estimulante masculino natural, né, pessoal? E por que, que eu comprei o né, um Molon Gotas? É, nessa rotina de pandemia que a gente a gente estava aí né, nos últimos tempos, eu fiquei muito tempo uh, trancado dentro de casa, trabalhando home office, né, trabalhando dentro de casa, acabei ganhando uns quilos a mais, Passei por estresse, compulsão alimentar, tá bom? E toda essa rotina, pessoal, afetou minha vida íntima com a minha parceira, né? Afetou minha saúde sexual. E a gente que é homem, a gente sabe que um casamento que não tem uma relação de qualidade, ele acaba em separação, não tem saída, né? Eu tive problema de ereção, tive problema de ejaculação precoce, tá bom? E é uma situação que acaba com a autoestima do homem, né? Porque por mais que a mulher não fale do assunto, a gente percebe nos olhos dela que ela tá frustrada, né, pessoal? Por mais que a esposa não comente a situação, a gente percebe na, na expressão dela que ela está insatisfeita, né? Eu cheguei a usar alguns remédios famosos aí, né? Como se der na fila, né? Mas não tive um resultado bom com esses remédios, tá, pessoal? Acabei dando uma chance para o Molon Gotas, né? Eu vi um anúncio e comprei no um site oficial. E antes que eu esqueça, eu vou deixar o site do fabricante. Aqui embaixo tá o site oficial tá aqui na descrição, no, no primeiro comentário, porque como ele tá ganhando destaque nas redes sociais aí, já tem gente fazendo réplicas, vendendo de forma pirata aí, muitos sites vendendo, né, pessoal? Mas para você não comprar um produto falso por aí, eu vou deixar o site do fabricante aqui embaixo, tá? Mas como eu estava falando, né, fica aí comigo eu vou passar mais detalhes, tá, pessoal? Como eu estava falando, eu já tô aí no quinto mês de uso, né, e como original, e pessoal, fiquei surpreso aí com os resultados, tá? O original... Ele tá cumprindo com as promessas, tá bom? Ele realmente funciona, tá bom? Ele tá mudando aí a minha saúde íntima, né? Tá mudando a minha qualidade de vida, tá bom? Eu já não tenho mais problema de ereção, não tenho mais problema de ejaculação precoce. Então ele tá mudando aí a minha vida, tá? A minha a minha autoestima, né, pessoal? Tá mudando a minha relação com a minha parceira, tá bom? E lembrando que o original, ele tem aprovação da Anvisa, tá bom? Ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não, não causa dependência, ele é 100% seguro, tá? E pessoal, como é que ele vai funcionar no organismo né, do homem? Né, como é que ele funciona, o Molando Botas, como eu disse, ele é um estimulante masculino, né, e uma coisa que ele vai fazer, ele vai estimular a circulação sanguínea no membro do homem, tá, você que é homem, você vai receber mais sangue no membro, tá bom, junto com o sangue, você recebe vitaminas, nutrientes e minerais aí junto com o sangue, né, direto o membro do homem, isso vai, vai te dar uma vida sexual de mais qualidade, tá, esse processo vai causar aí o, a expansão dos corpos cavernosos tá, é, com, com isso você vai ter o aumento da, da testosterona, né? Que é o principal hormônio do homem, tá bom? O molando gotas, pessoal, ele também vai aumentar a libido, tá? Ele aumenta o apetite sexual, tá bom? Aquele desejo, né? Aquela vontade de estar tá buscando a parceira para ter relação, tá bom? Ele vai combater a precoce, tá? Você vai durar mais tempo na cama, você vai ter ereções mais longas, ereções mais duradouras, tá? Ele vai te dar ereções mais rígidas, tá? Você vai ter ereções mais firmes, ereções mais duras, né, então são grandes benefícios aí, né, tanto para o homem quanto para esposa, para namorada, né, enfim, tá, pessoal? E uma coisa importante, antes que eu esqueça, pessoal, muito importante o modo de uso do Moloto Gotas, muitos homens uh, usam da forma errada e daí não tem resultado e sai falando mal do produto, tá? Então é muito importante, você vai tomar 12 gotinhas por dia, tá? E você não precisa misturar em copo com água, tá bom? Não é o melhor jeito, tá? O jeito mais eficaz aí de você ter ótimos benefícios é colocando as gotinhas diretamente embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula embaixo da língua, que ela absorve muito melhor os ingredientes, tá bom? Por isso que ele é mais eficaz aí do que um comprimido, do que uma, um encapsulado, né? Por ele sem gotas. Então você vai botar aí 12 gotinhas por dia embaixo da língua, tá? E outra coisa importante também, porque é que muitos homens aí estavam reclamando, né? Homens não tiveram resultado. Dois motivos, tá, pessoal? Tem homens que compraram produto falso aí. Compraram em sites aleatórios na internet, marketplaces, tá? Receberam produto falso. Outra questão importante, alguns homens que compraram um original... Uh, mas não tenha disciplina, não tenha falta de paciência, né? De estar fazendo o tratamento completo, tá pessoal? O tratamento recomendado aí é de 3 a 5 meses, tá? Pra você ter todos os benefícios, né? Você, se você tomar um pote apenas, você não vai ter benefícios completos, tá pessoal? Tem todos os benefícios aí completos é né, de 3 a 5 meses, tá? Tratamento mínimo, tá bom? E outra coisa importante é, é essencial para o homem, né? Fazer uma atividade física, tá? Uh, ajuda na circulação sanguínea, ajuda na testosterona, tá, pessoal? Então, você fazendo uma atividade física aí, cuidar o excesso de álcool, né, seguir uma alimentação saudável e tomando corretamente aí, o molonto de gotas conforme o fabricante recomenda, você vai ter, sim, ótimos benefícios, tá? Uh, lembrando também, alguns homens aí, compra um pote e usam pela metade, toma as gotinhas dia sim, dia não, tá bom? Então, pra economizar, mas você não precisa economizar, tá bom? É para tomar em 12 gotinhas por dia, tá? Um pote desses dura um mês, tá? Tomando 12 por dia. Então, para você comprar o original, vai estar o site do fabricante aqui embaixo, tá? Pra você comprar com segurança. E, pessoal, o site é seguro, tá? O pagamento é seguro. Eu comprei no cartão de crédito, tá bom? Ah, na fatura do cartão não vem nada relacionado ao produto, tá? E a entrega também é sigilosa. Ele vem numa caixinha fechada, tá bom? Ninguém vai ver o que você tá comprando, tá? Então, é, desculpa se eu falei alguma coisa errada, tá bom? É só um depoimento rápido, tá? Desejo sucesso aí no seu tratamento, tá bom? Sucesso aí na sua vida, tá bom? Um abraço aí e valeu, obrigado.